E aí seus pulsos, dragão aqui na área, desta vez trazendo pra vocês a continuação daquela saga, contudo um pouco diferente. Eu parei aqui no cemitério das quantas, cadê a porcaria? Aqui. No... Ne... Na necrópolis de navios, E só que eu joguei algumas horinhas, várias horinhas, e estou na dificuldade, impiedoso, ou seja, upei pra caralho, estou no 61. E eu gostaria de mostrar pra vocês uma coisa bem notória que existe em Path of Zile. Pra você que não ainda não entrou nessa aventura, vai entrar depois dessa. O jogo é assim, galera. Você pega lá suas skills passivas e combina. Aí depois você pega seu set e faz do jeito que você quer. No meu caso, meu set ele foi todo criado pra ficar com meus lacaios, meus babões. Meus babões ficarem muito fortes. E... É o primeiro personagem galera, eu não comprei, não usei hack nem nada Esse implemento é assim, é natural, vai ficar forte Porque se você botar o lugar certo É só você criar uma build Viu galera, e vamos nessa Deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos jogar esse mapa Já que eu parei aqui Eu gostaria de fazer todos os mapas Mas a pretensão vai ser de acordo Já note Esse bicho é um bicho elite, o que eu fiz aqui? Eu tenho dois espectros um espectro que é natural da skill e um outro espectro que eu peguei por causa da passiva, se eu me lembro, é essa passiva aqui, ó. A Sintonia Mortal, que dá mais um de espectro. E simplesmente esses dois espectros que eu tô pegando aqui são os que só vem na dificuldade e, impiedoso. Eles são espectros que jogam fogo. E eu tenho umas pernas linkadas pra ele, né? Do evocar espectro com. Suporte dano ardente e penetração de fogo. Que torna isso muita apelação. Eu mato os bosses feito merda. O único bosses que podem me dar trabalho ainda aí aqui é os que dão um dano por caos, né? Então aquele dano massivo por caos. Porque. E eu agora que eu estou evoluindo a minha. Meu life. Eu fiz uma coisa que eu sempre fiz certo, né? Boto logo poder pro personagem. E depois eu me preocupo com life. E agora que eu percebi que eu tô com pouco life e tô morrendo Apesar, né, dos apesar, galera Olha só meus defensivos Tá vendo, ó, tá equilibradíssimo A cada dificuldade assim do normal No caso, depois da normal Vem a cruel, você reduz em 20% Isso aqui, ó, ou seja, eu teria Menos 40% isso aqui Se eu não tivesse menos 40%, ó Eu estaria bonzinho, bonzinho aqui, meu velho Entendeu? Vamos nessa, né Vamos lá, posso só mostrar pra vocês aqui, ó ah, eu nem paro, ó Eu nem paro, eu só pego aqui Eu podia colocar um filtro de itens Mas eu não me vejo utilidade nisso Sabe por causa de que, galera? A Essence, essa nova liga Que foi criada agora Ela é categorizada por liberar esses itens Chamados de Essência E esses itens transformam itens normais em itens raros Ou seja Você tem que ficar bem atento Com os drops, tá ligado? Porque, digamos, esse item aqui, ó se ele for um level 53 com uma porcentagem de escudo bem alta, eu posso pegar ele, mas não é ele no raro, vale muito mais em conta do que eu esperar a boa vontade do jogo de dropar isso pra mim. Ou seja, a Liga é -se, se tem isso, facilitou muito a vida da galera que tava cansada de ficar esperando a boa vontade do jogo de dropar. Pronto, isso aqui é um bicho ali, era né? <risos> e meus zumbis eu criei 8 no caso O normal é ter 3, eu tive 5 por conta das skills que eu andei pegando E eu coloquei uma coisa que é muito bom colocar Sempre lembra de colocar Os zumbis eles dão um ataque por cara Você necessariamente precisa dessa skill aqui ó. Suporte muito ataque Pra apelar muito com ele depois dessa skill, você é bom combinar com a outra que é... eu não lembro como é que vai ficar em inglês. Alguma coisa slash. Vai ficar em inglês é slash. Que vai amplificar ainda mais o poder de ataque do bicho. Quer dizer ele vai causar dano único em área. E esse aqui, ele não causa em área. Ele repete os dois ataques. Ou seja, ele fala assim, ó. Ele dá dois ataques consecutivos, com 30% a menos de dano, só que os dois ataques vai com 86% de velocidade, tá ligado? Ou seja... Pensa, tá ligado? Muito. E a minha, a minha azar é porque eu não peguei uma. Essa pedra. Eu não peguei ela aprimorada, né? Se eu tivesse pegado ela aprimorada, eu teria até dano aí. Eu tava ganhando ela. Vai fazer o que, né? Os azarado. Pronto, olha. Que coisa linda. Ah não, eu pensei que era alguma caverna corrupto. Que no caso, vocês sabem como é que é, né? Eu vou mostrar ainda muita coisa sobre o jogo. Descobri muitas paradas sobre as profecias. Descobri muita coisa sobre.. E eu disse Parei pra me ligar nessas coisas, velho. Eu nem sei quando entrou esse negócio de profecia, tá ligado? Pronto, tá vendo aqui, ó, galera? Ó, ó. Tá vendo, ó? Item normal, né? Ó, vamos lá. Vamos na cidade, né? Eu tenho os itens ideais que servem pra transformar armas mágicas em armas. Quer dizer, armas comuns em armas mágicas boas. Saca só. Aqui eu já liberei meu baú, ó. Pode ver, ele tá imenso. Liberei pro partes, né? Aqui são as pedras as armas raras que dropou pra mim não dropou nada decente não, mas é a vida né e aqui são as essências com as, os cards eu logo logo falarei dos cards o que que são, vamos para as essências já que é o fundamental desse patch né pronto, tá vendo isso aqui ó é a essência da angústia lamentante ela arma de uma mão dando macho metade em 40% olha que apelação cara vamos tentar, vamos tentar botar aqui ó tá vendo, vou botar vou jogar nela ela vai transformar olha. Olha, adicionou 47% de dano mágico. Velocidade da conjuração ficou em 12%. Será que ele barra a minha? Ou será que não barra? Vamos lá, vamos comparar. Sabe como é que eu comparo? faço isso aqui, ó. Vê, tá vendo aqui, ó. Vê. 207, que eu vejo pelo o dano do meu bicho, meu zumbi. 207. Vou tirar. E vou botar no lugar. Sem... Ah, bugou. Não apareceu não. É uma pena. Vamos ver, vamos por esse aqui, ó. Vou convocar agora. Que às vezes bugamento. Ah, o meu é mais forte, tá vendo? Ó, 561. Ou seja, é sorte, né, galera? Não... Às vezes simplesmente não dá não, tá ligado? Simplesmente não dá, né? Eu fiz alguma quest. Tá vendo? Ficou muito boa. Ó. 32 mais 47. Mas incrivelmente o meu é melhor, porque é 46 mais 31. E é 20%. <risos> Tá vendo apelação ali, ó? 5 a 73 de dano a raio mágico. Vou vender, vou vender, não adianta ficar com isso guardado. Só que essas coisas eu tô vendendo também. E vamos nessa, vamos terminar aquela missãozinha só pra vocês ficarem a par De como está poderoso o meu personagem. Se bem que vocês já sabem, né? Porque vocês estão acompanhando o primeiro vídeo aí. primeiro vídeo matando com aquele zumbizinho feliz da mãe. Me esferra todo dia, galera. Olha a coisa ridícula como eu mato eles. E lembrando, galera: sempre coloquem pontos em armadura. Bota. Ah, o chefe. Aí? É não. Ah, neguinho do. Vamos fazer a quest dela rapidinho aqui, ó. Ela quer que eu encontre a toca das férias e rastei e mate tudo que tiver lá. Só que eu já sei onde é que tá, neguinha, neguinha. Tô ligada na venda, neguinha, neguinha. Você tá pensando que eu tô dormindo, neguinha? A mecha neguinha tá por fora de mim. A toca úmida. Hum, toca úmida. Isso me lembra alguma coisa. Não vamos entrar em detalhes. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um, um buff. Galera, eu vou mostrar pra vocês como é que é esse buff. Saca só o que eu faço com Ó, ó. Oh, oh. Os bichos aqui, Berserker, velho. Olha o que, que eu faço. Morreu todo mundo na alta, olha, ó. Canaria com tá? porque o bicho é foda. Olha o bicho. Olha o bicho vindo, meu irmão. Olha o bicho vindo. <risos> Ufa. Ó, dificuldade encaralhada aqui, mas os bichos morreram. Feito merda. Aqui é bicho pra caralho. Não sei se vocês estão por dentro desse tipo de quest. Não certa não, né? Mas isso tá aí. aí. Deixa eu criar ela aqui, né? Ah, galera, morreu, tá ligado? O meu, um dos invocadores de fogo aqui. É uma pena, eu vou lá atrás dele. Eu vou atrás dele, tá ligado? Porque é fundamental. Eu não posso deixar pra trás, não, porque é um combo do caralho. O ruim é que ele tem pouco life. Se ele pegar um, um aglomerado de bicho, como pegou agora, ele vai morrer, de certeza. Deixa eu botar um. Ah, não esqueci, tirei o turbo. O tubo era a minha poção de, de, de corrida. Pronto. Eu vou lá buscar meu, meu, meu capanga. E meu capanga e é bem facinho de pegar. Esse capanga aqui, ó. Ele tá aqui nessa praia aqui, ó. Lá no começo aqui nessa praiazinha aqui. Eu pego ele. Ele é um cara bem grandão que tem um... Uma espécie de... <risos> de tocha na mão. Aí, ó Aí, ok? Pera uhum. aí Vou agora O marco devem pegar errado. caminho Comido de fogo É, pronto É o comedor de fogo Deixa eu botar aqui, só aqui. Eu Vou matar esse elite aqui, né? Ó, tu viu a, a cópia de, de, de Diablo? Diablo Cópia do caralho, esses filhos das putas. Vocês ficam copiando. Toma vergonha. O diabo tem esse elo, tá ligado? Tá ligado. <risos> Pronto, eu matei o Bechel. Vou voltar para a cidade de Zeia E vou pegar meu portal e seguir minha viagem. Aleluia. Obtei um profecia aqui, ó. across the stone steps e com ela falou minha profecia Galera, eu vou dar logo um resumo do que seria essa profecia Que eu ia fazer um vídeo fazendo, falando sobre ela, tá ligado? Mas, a profecia é o seguinte Quando você do, dropa essa moeda de prata Você pode habilitar uma profecia Que é o que? Um evento que vai acontecer com você em um futuro no jogo, tipo, em algum mapa ela vai botar você, algum boss, alguma coisa bem poderosa pra você morrer fácil, mas também ganhar um, umas premiações legais, porque você vai lutar contra criaturas bem fortes e vai dropar, coisa boa, né? Lembra daquele bichinho? Nem eu. E é isso, galera. Era um vídeo bem rápido, só pra para vocês como é que vai ser agora os vídeos eu vou gravar matando cada boss e dicas para vocês de como jogar melhor com o necromante por enquanto uh, vai ser um tutorial para necromante praticamente essa série de vídeos primeiros vídeos né e eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem compartilhe o vídeo para os seus amigos por favor seria uma grande ajuda para mim já que meu canal está crescendo e eu não tenho onde divulgar meus vídeos eu não gosto de divulgar nos grupos porque sempre tem aquele, né, aquela patota, aquela panelinha que não gosta de gente nova crescendo. Abraço para vocês e nos vemos por aí.